E aí, novos super-heróis que salvarão muitas pessoas, muitas mesmo, desvendarão muitos mistérios, Wiccans e o velho Johan Fucker, e os salvadores, que só estão estes dois porque os restantes estão de quarentena. Não, ah, não se preocupe com isso, porque esses dois são imundos ao vírus. Um detetive que é um gênio, mas um pouco impulsivo, e o maior antagonista. E o seu filho. Vem aí... Segunda temporada do Offline. 17 de Junho, às 21h, vemos-nos por aí.